Paz e Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e estamos falando sobre célula. Hoje eu quero falar com você sobre a oração inicial, como você começa a célula, sabe? O primeiro momento que as pessoas pensam, não, peraí, agora deixa eu guardar o telefone, a célula realmente começou. Na verdade começa desde a hora que a gente começa a se preparar pra ir, né? Enfim, a oração inicial, geralmente o líder é quem faz. É aquele momento que fala, paz do Senhor, todo mundo, olá, tudo bem, nós vamos iniciar a célula, eu vou fazer uma oração. E aí começa a orar. Esse momento, ele não precisa ser necessariamente só o líder que faz. É um momento que o líder pode usar para convidar membros ou líderes em treinamento, outras pessoas a participarem do desenvolver da célula. Se você já sabe que existe alguém ali que não tem vergonha de orar em voz alta, peça para essa pessoa. Você fala, Zé, você pode fazer a oração inicial, por favor, para abençoar essa célula e essa reunião? E aí essa pessoa vai ter um momento dela de realmente fazer algo. Isso é maravilhoso. Quanto mais nós conseguirmos colocar os membros, os líderes em treinamento para fazer coisas, mais positivo fica o crescimento da nossa célula. Na primeira oração, oração inicial, o que é importante é que a gente abençoe a célula, peça para o Senhor tirar toda a distração, todas as preocupações fora dali, toda a vergonha, que o Espírito Santo possa revelar no nosso coração a vontade de Deus, que possa nos fazer concentrar, estar ali em paz, que a gente sinta a presença do Senhor Jesus, que o Senhor nos proteja, abençoe aquele tempo, abençoe a casa do anfitrião, a pessoa que abriu a casa é muito importante, e em nome de Jesus que seja um tempo de alegria. Onde todos se sintam confortáveis. E que ninguém saia dali do mesmo jeito que entrou. Em nome de Jesus. Amém. Basicamente a primeira oração da célula. Ela é para que o Senhor possa ter liberdade. De atuar no meio desse grupo de pessoas. Abençoar essa reunião. Fazer com que seja um tempo de graça. De glória. De majestade. Onde o Senhor fale coisas aos nossos corações. A primeira... A oração, ela não pode ser pedida para alguém que você já sabe que tem vergonha de orar em voz alta. Então, para que você não envergonhe ninguém. E também não precisa ser uma oração muito longa. É simplesmente um momento de abertura de um tempo onde o Espírito Santo vai estar ali agindo o tempo todo. Mas é muito importante. Tudo que você for fazer no nome do Senhor, para o Senhor, com o povo de Deus, ore primeiro. Ore antes de fazer um ensaio, ore antes de fazer o lanche da célula, ore antes de preparar a palavra, ore antes de qualquer coisa. Porque a oração é aquilo que permite o Senhor trazer bênção sem medida. E isso é sempre muito bem-vindo. Então, eu estou aqui hoje para te falar que não deixe de começar a sua célula com oração. Se você sabe que tem alguém que tem liberdade para orar dê a oportunidade de orar para outras pessoas e entenda que o principal, a principal é, função de orar primeiro é a principal função de orar sempre, consagrar, dedicar tudo aquilo que será feito ao Senhor, porque é tudo para Ele, por Ele. Amém? Que o Senhor te favoreça.